Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Eu fiquei muito sem pedalar por causa da pandemia, mas muito mesmo. E agora tá difícil pra caramba de voltar. Você já teve essa dificuldade? Vamos bater um papo sobre isso? Com vocês mais um Conheça Monte Alto de Mountain Bike. Hoje é dia 14 de maio de 2022. Nós vamos estar conversando hoje sobre o retorno ao ciclismo depois de muito tempo parado. Fica comigo que você vai gostar. Posto Alvorada, sábado de manhã. Seguinte, que ciclista que já não ficou parado um monte? Por causa de uma lesão, por causa de uma cirurgia, por causa de problema no trabalho e voltar é difícil. Primeira coisa que eu vou falar para vocês. É mais fácil começar do que recomeçar. Quando você começou nessa história de bicicleta, provavelmente você estava um re****** com a bicicletinha velha, louco para pedalar, não media distância, se matava e ia embora. Agora que você já sabe, que você já teve algum condicionamento físico, que você já pedalou um pouco, voltar é difícil. Primeiro lugar, é difícil por causa disso, porque você está com mindset, porque você está pensando que você vai voltar do jeitinho que você era. Tenha paciência, volta devagar, com calma, e não deixa de treinar. Não deixa para amanhã, senão você vai demorar ainda muito mais. Vai no teu ritmo e pedala com quem está alinhado com você, ou que está voltando também, que não está tão treinado, ou que vai te ajudar nos treinos para você voltar com ele. O grupo, aquela moçada cabeluda que corre, que você estava acostumado a andar, nessa hora ela vai te fazer assim, vai te deixar para baixo, porque você vai lembrar o que você fazia e você não vai conseguir fazer. Isso pode te frustrar. Dá uma olhada nisso aqui, o pessoal de Bálsamo. Estacionando aqui pra fazer o quê? que? O que vocês imaginam? A rota das capelas Vão sofrer, vão pegar as subidas E vão treinar pro caminho da fé Olha aí, ó Quatro ciclistas animados e mais o condutor Vem você também conhecer Monte Alto de Mountain bike. Achei o um mocosado aqui dentro, gente São cinco, olha lá, ó A bicicleta escondida ali Valeu, galera Bom pedal Obrigado, igualmente Tchau, tchau Você deveria recomeçar com treinos de mais ou menos 10% ou 15% a menos do que vinha sendo a sua atividade habitual. E o ritmo não importa, ou quer dizer, ele até importa que ele seja leve. Você tem que terminar o pedal satisfeito com a tua pedalada, tem que terminar o pedal inteiro com vontade de pedalar de novo. Se você sai, derruba o canavial, mói. Você vai chegar arrasado, acabado e não vai ter vontade de ver a bicicleta de novo. Então volta de leve. Tá gostando do vídeo? Manda o um dedão no like, se inscreve. Aperta o balango-dango e não esquece de compartilhar, porque só assim o canal cresce e eu continuo animado para produzir para vocês. Decidiu voltar? Volta na boa, seja gentil com o teu corpo. Cuidado com as lesões. Se você se lesionar, aí que você não volta mesmo. Vai com calma, vai no teu ritmo. Um colega especialista em medicina esportiva me advertiu que quando um atleta fica duas semanas sem treino, ele já perde rendimento e desempenho de maneira considerável. Agora imagina você, que nem atleta é e que ficou um tempão sem treinar. Quando você voltar, você vai estar no fubá, amigo. Então vai com calma. Moçada do Mundo MTB, vamos deixar nos comentários uma sugestão de lugar legal que você queira que eu vá pedalar, filmar e deixe registrado aqui no canal. Quem sabe o próximo vídeo não será você, eu e sua galera num local da sua escolha. Você está é voltando, esquece de treino intervalado, esquece de treino planilhado, esquece de treino de potência e faça o máximo de aeróbico possível. Viemos dali, Vamos pra lá. <risos> moçada, só uma referência. Todo mundo conhece essa cerquinha aqui, quando a gente vai fazer o mirante, que está nesse nesse rumo. E hoje eu vou tocar essa moçada nessa quiçaça reto, ó, caminho novo. Pega o trajeto aí embaixo na descrição na Wikiloc que vai estar tá lá. Você está voltando, você já sabe um monte de coisa. Usa a tua experiência em teu favor, deixa para lá o que você era capaz de fazer e foca naquilo que você sabe fazer. Um areião vem pela frente, você sabe administrar ele melhor. Tem uma subida que você já conhece, faz ela no teu ritmo, não ataca ela no começo, você vai chegar no fim pedalando. Tem uma descida, você já tem técnica, você vai descer melhor. Com isso você vai voltando aquela memória muscular e a vontade de pedalar. Terreirão de café da fazenda aqui de Itacoalitinga Para que fique bem claro nós entramos à esquerda, logo depois dessa cerquinha azul. Pedalar! e parar de pedalar é bem parecido, é uma questão de inércia, quando você está naquele ritmo maluco pedalando 3, 4 vezes por semana, você desmarca compromisso, você acerta seu horário, você refaz sua agenda para você pedalar, é a inércia de estar tá pedalando, e quem para de pedalar está na inércia de quem parou, então acorda cedo, mas a cama está boa, o sofá está convidativo, rumo outra atividade, então a inércia te mantém parado. Como é que você quebra isso? Levantando, pondo a roupa, pulando na bike e saindo, mesmo com pouca vontade. A hora que você está lá no meio do percurso, a vontade aparece e desse jeito, rapidinho você vai voltar a estar tá viciado na endorfina de novo.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 Filmei a minha chegada triunfal. Pessoal do Lost Point aqui, isso é um conceito novo, galera É um conceito novo É turismo, bem-estar, rural, natureza Bike, trilha Vem aqui conhecer em Monte Alto E ponto d'água pra galera da bicicleta ó. Você tá com a caramanhola vazia? Olha lá, ó Água de mina Pronto pro ciclista abastecer a garrafinha aqui, ó Fresquinha tá vendo que chique? Lost point! suas pedaladas, leva água, leva isotônico, come durante o pedal periodicamente, dorme bem no dia anterior para você não ter surpresas, isso tudo você já sabe, agora você vai precisar fazer com mais rigor para não se decepcionar ainda mais no retorno. da Serrinha de Ayumas. Ficou faltando alguma coisa? Eu deixei de abordar Algum tópico que você julga muito importante e essencial? Vamos lá, os comentários estão ali embaixo. Escreve lá, eu vou ler, vou ponderar e prometo que te respondo. Antes de encerrar o vídeo, vamos ver o que que o Edu Costa do canal Mountain Bike Brasil falou. Olha que legal e que incentivo. Parece que estava falando para mim. Um abraço, Edu, e obrigado pela tua participação. Ah, é, cara, volta logo pro pedal, parceiro. Você tá fazendo falta aqui. Olha o tanto de coisa maneira que você deixa de aproveitar. E o pior é que você sabe disso, né? Nós estamos sentindo sua falta. Volta logo. Valeu, gente. Obrigado por assistir. Até mais.